Bom dia, Ser de Luz! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda! Estou muito feliz por começar mais um novo ciclo de meditações. Hoje é o nosso primeiro dia o decreto de 21 dias com o Arcanjo Miguel, para se tornar um hábito de conexão com o astral superior. Comecemos com esse decreto para proteção, elevação de frequência, Cura e limpeza espiritual, que foi psicografada pela médium Greg Mais. Me acompanhe mentalmente, ou se preferir, eu deixei o um link do decreto a seguir nas descrições deste vídeo, para que possa me acompanhar diariamente. Lendo, eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar.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 dispositivos e energias semeadas. Para segurar isto, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos, energias semeadas que não honram a Deus. Isto inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como Supremo. Ademais, eu peço que,